para que você possa utilizar essa rota com GPS eh, ou explorar no, no Google Earth ou mesmo usar em mapeamentos com algum software de... Eh, algum sistema de informação geográfica, ok? Então, para começar, você vai precisar ter a sua rota já mapeada eh, com a sua bússola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 Vou por 2,49 Você vê que precisa de bastante atenção né? Mais ou menos por aqui O segundo ponto Da minha rota É 2.400 metros A 147 Então onde está a direção 147 Mais ou menos aqui Eu vou andar então 2.400 metros 2000 aqui, ó, 2.400 metros